Sofia, então gente, com vocês aí, o nosso embaixador de Israel, Yosher, para fazer essa palestra maravilhosa aí, eu peço uma salva de palmas para o nosso embaixador. Olá, bom dia, boa tarde. É, tem dois problemas. Pergunta, ser palestrante, depois Boris Dixon, não é? Mas vou tentar fazer alguma coisa que mais tema outra. Eu falo português, não também, bem como o, Jovan, o secretário falou, mas fala. Vamos começar para entrar nas nossas palestras. Quero agradecer o governo DIEF, o governador Ibanez, as todos os secretários, ao secretário João, a vocês que vocês estão participando dessa grande campus-party. E, na verdade que não tive um plano de falar aqui, mas eh, quando o Jovan pediu, eu falei ok, vamos falar. Vamos começar com um vídeo que vai falar em português sobre a, a grande feira que tive em Israel para demonstrar que Israel está pensando sobre inovação. Inovação que eu falei falou Bruce, a ideia é como conquistar esses avios. Vamos começar no vídeo. Se, seis minutos. Estamos na Agritec, uma das mais importantes feiras de tecnologia agrícola do mundo. E é aqui que gente de todos os lugares do planeta em saber o que está acontecendo no mundo agritecnico. Tem gente da África. A razão pela qual eu estou aqui é que eu quero conhecer as novas tecnologias que Israel está usando. Da Índia. Nós precisamos usar novas tecnologias para aumentar a produtividade. Do Brasil. O que a gente viu aqui e vê é novidade, informação. Por onde quer que a gente ande há é tecnologias de irrigação voltadas para o uso eficiente da água. Um dos lançamentos foi este equipamento, considerado o primeiro sistema de irrigação com cérebro. Ele permite acompanhar em tempo real desde o planejamento de irrigação até o rastreamento do crescimento das plantas e a condição do solo. Estes conhecimentos se juntam com os dados reais do campo e, em forma real, dá sugestões de como os agricultores podem melhorar sua irrigação. Se sugere ao agricultor se para a irrigação ou se põe mais irrigação. agricultor se para riego, se põe mais riego. A questão do uso da água é um desafio que existe a partir da necessidade da produção de alimentos, fibras e de energia. O Brasil, em geral, está muito bem posicionado em relação a isso. Os maiores fabricantes mundiais de todos os sistemas de irrigação estão produzindo no Brasil. Existe uma necessidade de contínua educação para um uso racional da água e isso também vale para a agricultura. O que existe de tecnologia no mundo, inclusive em Israel, existe e está disponível no Brasil. E já pensou em controlar e monitorar as lavouras à distância? É isso que aplicativos como este prometem. O lançamento permite o controle pelo celular, não só da irrigação, mas também da fértil irrigação. Aqui a gente tem as, as válvulas, as operações, e aqui eu posso colocar, editar aqui e informar quanto que eu quero de água, quanto que eu quero de. É de irrigação, quanto tempo eu quero de irrigação. Eu posso fazer isso em Israel e a minha fazenda sendo no Brasil? Pode, de qualquer, lugar, de qualquer lugar, desde que tenha conexão com a internet, você pode comunicar com o controlador. Este drone tem a habilidade de pulverizar, enquanto a maioria dos drones apenas mapeia as áreas. Ele pulveriza e envia as informações para um celular. Nós estamos trabalhando em outros melhoramentos, como óculos de realidade virtual em que você vê exatamente o que o drone vê. Estamos trabalhando também em um braço que corta pedaços de plantas. Você pode pegar esses pedaços e checar. Não precisa mandar ninguém para o campo. O drone pode fazer isso sozinho. Ele não está pronto ainda, mas já está nos planos da empresa. Mas está na a gente anda por aqui e também encontra curiosidades. Dá até para brincar um pouco com toda essa tecnologia. Você está no meio da lavoura e aí você olha para o lado e vê tudo numa realidade aumentada. O nível de detalhamento é muito interessante. É uma experiência de entretenimento, mas que pode ser usada, eventualmente, na vida real. O óculos ainda é entretenimento, mas logo vai passar a ser usado para melhorar as decisões tomadas no campo. Se o Brasil está muito longe de toda essa inovação, quem responde são os próprios agricultores brasileiros que vieram conferir de perto as novidades de Israel. Essa tecnologia, de certa forma, ela também está disponível para o produtor brasileiro. Né? Algumas empresas que aqui estão expondo também hoje já são, já têm representante, já tem produção a nível do Brasil. Eu creio que a gente tem muita coisa boa no Brasil, muitas vezes o que a gente tem é que nós não damos valor naquilo que a gente tem, não é isso mesmo? Então a gente já é bem é, tecnificado e capacitado, nós somos privilegiados em termos tecnológicos é, do que a gente já tem hoje no Brasil. O Brasil, o Brasil tem recursos naturais, nós temos a inovação tecnológica. Atualmente, nós temos um comércio de 1,2 bilhão de dólares. Nós podemos dobrar isso em cinco anos, pois, unindo forças, temos muito para oferecer para o mundo. Qual é a mensagem que você vai levar na bagagem direto do Israel para o Brasil? Vamos continuar otimistas no Brasil. A gente é muito capaz. Ok, eu começou eh, começou começo vídeo para demonstrar que realmente é um startup. Todas as coisas que você olhando aqui começam para ideias de jovens, não somente jovens, mas jovens que pensa como melhorar o produto, como melhorar a tecnologia. Você você sabem hoje que para vender ou a comprar todos estão buscando por preço, quando custa, quando custa. Eu posso falar sobre muitos assuntos, mas eh, eh, vamos focar. Quando você usa a tecnologia, você pode cortar os gastos. Por exemplo, quando você usa irrigação com gotejamentos, você não precisa de pessoas que levam essas eh, torneiras grandes, não sei o nome deles em português, mas, enfim, quando você quer vender alguma coisa, por exemplo, uma tonelada de café, sabe, tem muito produtor de café. Etiópia, South África, não sei todo, Brasil. Por que pessoas compram de Brasil ou de outro país? Dois razão. Primeiro, qualidade. Segundo, o preço. Quando as duas coisas estão juntos, pessoas compram onde é mais barato. É que, como pode vender mais barato, usar a tecnologia? Usar... É, usar a tecnologia, por exemplo, sabe quando você tem... É, 100 hectares, 200 hectares de agricultura? Como você pode saber o que acontece no centro dessa, dessa, dessa plantação? Você não pode. Então, tem drones, Inovação, tem muito várias de drones para ver, o, por exemplo, o cor, o cor da, do, das mudas. Quando tem diferença de cor, pode ser que não tem suficiente água, tem doença, só sem chegar no terreno, o drone pode fazer isso, tem drones também que pode tirar um pedacinho e levar na laboratória. Essas coisas ajudam e depois você tem mais prudência. Mas, antes de falar sobre a, a startup, nós falamos sobre o futuro e é para os jovens. Porque os jovens sempre, sempre estão pensando como ser milionários, melhorar a vida. E todos querem fazer isso rápido. Mas, o sistema de Israel se chama ecosystem. que significa a palavra ecosystem? quando todos estão juntos para chegar nesse desafio. O governo investiu dinheiro nos startups. Universidades também ensinam nesse negócio de startup. Também a prefeitura tem um jogo e, mais importante, o sector privado. Você sabe que o sector privado em Israel, quase 80% do startup estão financiando para o setor privado, porque o setor privado busca de ser também rico. E como fui empresário, antes de ser embaixador de Israel, eu fui empresário, 25 anos. E também tentei de fazer um startup. pessoas não sabem, mais, quase 96% de startup não, não ter sucesso. Você sabe disso? É um grande risco de investir no startup. Mas sem essa esse desejo de, de, de, de chegar, você nunca vai ser um potência como a Israel está. Como empresário, muito tempo tem um dia por mês que pessoas chegam de todo lugar e me apresentou a ideia. Eu, como empresário, que tem algumas eh, eh, possibilidades, com amigos que estão esperando, buscando para eh, investir, tenho que tomar a decisão se investir nesse negócio. Então, a ideia... Eh, a, a maioria das da, da vezes que, quando nós decidimos eh, investir no startup, é assim se nós gostamos da ideia. Quando você chega com uma boa ideia, uma startup é um sonho. Quando você, sabe, para, para pedir dinheiro como startup, é muito fácil antes de começar. Porque antes de começar a fazer o startup, tudo é, tudo é claro, não tem problemas, é, tem um grande sonho, vamos chegar aqui, chegar lá. Quando a startup começa, você olha tem muitos obstáculos. Isso não vai assim, preciso mais de dinheiro. Então, para para ser um, um, a primeira demanda, prefiro fazer no início. E como eu falei sobre ecossistema, o governo deve que investir nas infraestruturas, no orçamento, nas escolas. Isso não vai dar que pessoas. Tem, às vezes, pessoas que estão sentando em casa e estão tentando de, de pensar e fazer inovação. Mas, enfim. Preciso de ajuda do governo. Por exemplo, aqui tive alguns encontros com o governador Ibanese. Como pode promover? Você tem um parque, parque. Parque. parque aqui não sei o nome dele, mas um parque. Que, como pode promover esse parque? Como empresas, como a força de um parque. Essas empresas que vêm. Em Israel, para tirar empresas, Israel investe 4.2 do, do PIB dela no inovação é, é, é, é, research and innovation. É, é, é, pesquisa e desenvolvimento. Ok? Essa soma de dinheiro é muito grande. Outros países Países que não investem muito, por exemplo, investem 0,5%, 1%. Olha aqui, é, investindo muito no startup, no orçamento do governo. Israel, Japão, Coreia do Sul, Suécia, Suécia, tem algum. Esses, esses, esses países que investem na inovação em tecnologia, chega também para, ser, para vender essa inovação. Você sabe Israel? Israel, um pequeno país, no tamanho de Sergipe, com grandes desafios. Nós não podemos fazer uma concorrência em outras eh, obras. Por exemplo, nós tentamos eh, construir eh, carros, não conseguimos nós tentamos construir outra coisa Não. então Israel está investido na inteligência na educação e por isso você sabe que o daqui a pouco dez anos dez anos as carros vai ser carros sem motorista esse é também o um tipo da inovação de startup e o que vai acontecer todos os sistemas para para navegar e fazer isso, vai ser juntos para tentar colocar isso num carro. Essa empresa que faz isso foi comprada por Intel, Intel da United, dos Estados Unidos, empresa de Israel que tem 200 pessoas, acho que é menos que aqui, foi, foi comprada 15.5 bilhões de dólares. Pode imaginar? Se você faz um Google, você olha, porque sempre, quando você está pensando sobre startup, como fala eh, Bruce, o futuro, é o futuro, que pessoas precisa? Solamente pensa, que pessoas precisa para sentar, sentar e trabalhar. Se as coisas que você está sentando não vai ser uma coisa grande, deve pensar de novo. Eh, agora nós tentamos de, de levar empresários eh, israelenses, israelenses que vai fazer palestras mais focados como chegar o startup, como fazer startup. Eh, eh, durante minhas visitas em eh, ao redor do Brasil, eu entrei em muitos lugares de startup. E perguntei a pessoas, o que você está fazendo, de onde o dinheiro... Se pessoas acham que o dinheiro vai chegar do, do governo, não vai. O, o, nego o dinheiro, o orçamento do startup, deve chegar dos de empresários. Sempre ser aliados aos empresários. Eu, como empresário, quando estou escutando sobre coisas que têm um potencial, vai. Mas... Por exemplo, em Israel, aqui, agora começa a trocar essa ideia. Todas as universidades de Israel têm uma parte comercial. Ok? Se você tem uma ideia, você pode chegar na universidade, como o Instituto Weizmann, o Instituto Ben-Gurion. Você vai lá, pode pensar, eu quero agora ter uma ideia. Como fazer novo um... Não, se construir com blocos mais fortes, ok? Estou um construtor de casa, tem essa ideia. Vai na universidade, vai na, na departamento da engenharia e fala com as pessoas. Quero levar dois eh, masterantes, que fazem master, quatro estudantes, para pesquisar esse assunto. Como professores. O orçamento vai, você assina um contrato com a universidade, não é lá, tem organização ao lado da universidade cada universidade em Israel pode ser um negócio. Aprender e depois fazer negócio. Sabe, são de ricos, de ricos universidades que tem em Israel, que se chama Instituto Weizmann. Cada ano ele recebe royalties, 200 milhões de dólares de inovação. Ele não precisa do orçamento do governo. Somente apoio startups. Usa estudantes também que querem aprender, professores que querem ensinar. A, ma, a, a maioria, a força intelectual está na universidade. Então, usa isso para o mercado, não somente para ensinar. Ensinir, ensinar e depois, é, e depois fazer isso. E temos um contrato, por exemplo, 50, 50%, a universidade não investe muito, quase nada, somente dá a você pessoal, para saber que fazer, professores, engenheiros, e você paga algumas taxas para, como um grant para eles da, de usar estudantes. Então, por ser uma startup nation, preciso investir. As coisas não vão chegar sozinho. Agora, quando eu ver essa quantidade enorme de jovens que estão pensando, isso é uma boa ideia. Temos um desejo. Todo jovem quer fazer um startup e conseguir fazer um exit e levar algumas milhões. É tudo. Eu também tentei isso, mas você sabe, não consegui. Investir, investir, investir. Depois de três anos, fechou. Fechou, perdi dinheiro. Mas isso não é perda. Se você perde dinheiro no negócio como isso, às vezes as pessoas estão chateados Não. Se você faz um negócio que não chegou, no, no fim, porque tem outras coisas mais, mais boas, mais eh, fácil custa menos, mas você tem que tentar. Deixa-me ver a lista pequena. Também, pessoas, às vezes, falam sobre, sobre cidade inteligente. Você conhece essas essa, essa duas palavras, cidade inteligente? Todos querem que a cidade dele vai ser cidade inteligente. Também aqui no DF, primeira coisa que você deve fazer para ter uma cidade inteligente é que você tem Wi-Fi de graça na cidade. Às vezes chega em lugares prefeitos, outros me falam quero fazer cidade inteligente. Primeiro, dar acesso de graça de Wi-Fi. Segundo, conecta todas coisas nessa Wi-Fi, por exemplo, estacionamentos com Wi-Fi, ou é, é, red lights, how you call si, si to for, semáforo. Semáforo também conectado ao to Wi-Fi. É, todas as coisas estão é, a, a luz na rua Wi-Fi. Quando tudo está conectado ao Wi-Fi, a, a polícia pode chegar com Wi-Fi, sem, sem ligar. Tudo como aplicativos que você pode usar para eh, se, para chamar Cidade de Inteligência. Então, Cidade de Inteligência é um grande desafio, porque preciso como sempre, investir dinheiro. Se você não investir, nada vai acontecer. E, mas quero eh, dizer... Que investir no startup é um bom negócio bom negócio se se você consigo chegar no, no sucesso e quando eu estou olhando você não sei quem de você está agora mexendo nesse negócio de startup mas eh, vamos eh, dar sorte para você que você você vai poder fazer isso e que vai falar mais sobre startups? Eu acho que falei bastante. E se você se você tem uma pergunta, uma coisa, vai ser feliz de responder a você. É isso, gente. É, com a ajuda do nosso embaixador de Israel. Nós vamos fazer Brasília a primeira cidade inteligente do Brasil e da América Latina, porque as tecnologias deles são as melhores do mundo. E nós estamos trabalhando muito para que isso aconteça aqui em Brasília e incentivar os startupeiros também. O embaixador agora vai, é, nessa, nesse acordo de cooperação que nós vamos assinar, com a Secretaria de Ciência e Tecnologia e a Embaixada de Israel, nós vamos incentivar as startups. Então, quem estiver interessado, nos adicione aí nas redes sociais, tanto do embaixador como nas minhas, para que nós possamos estar escrevendo as startups de vocês. Vamos sortear uma bolsa desses meninos depois, um 30 dias depois, para a Faculdade de Tecnologia do Israel? Ok, você tá? quer? Vamos? Ah, ok. E nós vamos estar sorteando, aí o embaixador vai falar. O embaixador fala. Não, oh, não, você sabe falar. Não, sou o embaixador oficial, né? O embaixador vai estar tá presenteando aqui nós com. Uma bolsa de estudos na Faculdade de Tecnologia de Israel. Qual o nome da faculdade, embaixador? Universidade é Ben-Gorion. Universidade? ben -Gurion. Universidade? Ben -Gurion. Então. É Sheva, na minha cidade. É, então nós vamos aí estar escrevendo vocês pelas redes sociais da secretaria e das nossas redes sociais. Em 30 dias nós vamos sortear essa bolsa ao vivo da Embaixada de Israel para esse jovem que foi sorteado, para ir para Israel fazer a universidade na área de tecnologia, né embaixador? Por quantos dias? Por seis meses, tá gente? Nós vamos dar a bolsa por seis meses na embaixada de Israel. Merece palma nosso embaixador? Agora estou comprometido. Se tem algumas perguntas para ser mais focado. Tem alguma pergunta? Alguém é. quer fazer uma pergunta para o embaixador? Ah, depois... É Boa tarde, nome boa tarde. E eu gostaria de saber mais sobre oportunidades de estudo para Israel, por exemplo, para cursos tecnólogos, bacharelado, quais seriam as preferências que você vê? Obrigado. Sobre estudo? Ok. Tem... Tem programas, projetos de estudo, trocar estudantes entre dois países, mas não muito. É, Israel, Israel tem, é, tem algumas, mas eu, eu acredito que nós não estamos fortes nesse negócio. Israel é muito isolado. Nesse, tem estudantes, mas ter antes mais, segundo graus sim. Mas estudantes. O governo não ajuda, mas se você quer, se você quer eh, ensinar, pode receber, eh, receber bolsas, essa coisa, Israel não, tam, não, não faz isso muito. Mas se você tem dinheiro, Israel vai receber você, sempre você precisa passar eh, testes muito fortes, sabe que Israel, você, não todos podem entrar na universidade, você tem que fazer testes para, para eh, entrar, não, não somente se você acabou, ah, não sei se, como disse high school, preciso, ok. É, embaixador, é, na questão do intercâmbio, há algum tipo de comunicação entre o público e a embaixada para conseguir estudar em Israel? no Instituto Vazmo ou qualquer outro centro é, universitário? Como falei, esse intercâmbio existe, mas muito pouco, e somente nós preferimos para Master, não para começa de ensino, não tem, eu falei com, é, com ele, que não, Israel não tem um grande incentivo de, de pegar estudantes, por exemplo, do Brasil. Brasil não conhecida como um, um país pobre, tem esses projetos em outros lugares na América Latina. Não quero mencionar, mas se o país é muito fraco, Israel está mais aberto para essas bolsas, para isso. Por exemplo, nós não levamos estudantes dos Estados Unidos, de Inglaterra. Entendeu? A ajuda vai nas pessoas que precisam de ajuda. senão não, cada um vai pagar como eu. Se quer aprender nos Estados Unidos, paga. Sim. Embaixador, boa tarde, parabéns. Eu moro em Brasília, sou natural de Minas Gerais, do sudoeste mineiro. Gostaria de saber, nós estamos desenvolvendo um cluster local de inovação e tecnologia com a Universidade Federal institutos de tecnologia para que a gente possa desenvolver esse ecossistema local. Como nós podemos estabelecer uma conexão com Israel para que... Esses investimentos possam estar localmente ali na nossa okay. região. Ok. É, agora, é, tem, é, tem, como eu disse um, um lugar no Bercheva, que tem o um grande, se chama Tech, Tech Sheva, que eles estão fazendo parcerias com, com estados, por exemplo, Minas ou aqui Brasília. Eles, agora, por exemplo, esses garotos estão no São Paulo. Tem uma palestra com três israelenses, um presidente desse negócio, que ele vai fazer como escola de startup. Entrar nos lugares de startup e ensinar as pessoas que, como fazer, levar especialistas. Às vezes, quando cheguei, cheguei nos lugares que temos sem startup, e comecei a, eu comecei a perguntar, o que você está fazendo? O que é startup? Eu vi, que algumas dessas startups não é startup. as coisas estão bem feitas em outros lugares. É quase como startup, mas você não vai dar. Se você não tem uma ideia que nem outros não têm, nenhum vai investir nisso. Eu vi coisas que falam, ah, porque tem um financiamento, tem pessoas que querem ajudar, mas enfim, temos uma parceria sobre isso. Tem. Então, gente, nós vamos abrir as inscrições pelas redes sociais. As minhas pessoais, da secretaria e do embaixador. A minha é Gilvan Máximo Oficial, Gilvan Máximo Oficial, e do embaixador Yoshi Scheller. Yoshi Só Yoshi, Yoshi E da embaixada Yoshi Scheller, pessoal. Dizer, é. Onde? Na, na rede social? É. É. Sim, Yoshi Scheller. E na e... Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação do no Distrito Distilone. Federal nós vamos o. estar recebendo as inscrições. Yossi. Yossi. É o S-S-I S-Yossi, né? Shelley. S-H-E-L-L-E-Y Yossi Shelley. Então, okay. nós vamos estar recebendo as inscrições pelas nossas redes sociais e da secretaria. De repente, nós vamos ver também se a gente faz direto o governo e... Dentro de 30 dias nós vamos estar sorteando essa bolsa aí para vocês, para a Universidade pessoal. Obrigado muito. de Tecnologia. Tchau. Palma para o embaixador. Pega aqui, faz aqui a parceria. Ah. Ah, faz temo, a foto aí. Temos um é, temo presente para ele. Nós não podemos é, chegar sem presente. É, Temos para você. Obrigado. Pode abrir. Obrigado. Pequeno livro, bem como disse, eh, volta. Quando tem muito essa coisa muito forte, significa que o, o presente é pequeno. Não, mais. olha, esse livro significa Israel. Olha que escrito: Faça-se a água. É um país que não tem água. A solução de Israel para o um mundo com sede de água. Faça-se água. Então... Esse, esse livro que fala como Israel acabou com a seca, com uma... porque nós fazemos desilienção da água do mar, é como levar esse sistema no Nordeste, onde tem problemas da água. Então, embaixador, é uma honra tê-lo aqui conosco. O senhor que é um, um embaixador que... É fez amizade com o povo brasileiro, com o presidente brasileiro, com o nosso governador ibanês. Eu quero agradecer muito o senhor pela presença, por esse momento e por tudo que o senhor tem feito para o povo brasileiro e pela nossa nação. Muito obrigado, boa tarde a todos. Obrigado. Obrigado.